filme já começa logo como Tava aqui suave Rapaziada pá, Tá ligado? Tá nem Nem gravando seis Aí, recebi um chamado aqui Fala, mas lá se que tinha alguma faz Se faz, se faz Hoje nós deitamos com uma fac Filhote, hoje nós deitamos com uma faca eu, uh, eu acho que é de dinheiro ilegal Tá ligado? Eu não sei tá. Acho que é de lava de dinheiro Algo assim tá indo lá, forçar com o cara e ver se o certo, tá hoje eu entro com uma faca, meus filhotes. Ó, tô chegando aqui já, tá ligado? É o famoso Bahamas. Aê, tamo aqui, vambora. Opa, licença. Opa. É, acho que era eu, eu tava coloquei lá o negócio lá do. se tinha alguma faca com tanto e o. também. Isso, ok. Tem uma faca. Rapaziada, nossa senhora, meu brilho tá estouradaço, filhote. Vambora, vamos forçar por. E o que você acha do nosso abajur aqui? Qual, qual, esses aqui? Caralho, a gente vai parar, chuva aqui. Caralho! Ah, pô, vai abadinho é a chave, hein, véi. É... Caralho, ô, louco, não, não tinha nem reparado, véi. Caralho, baixo foda. Caralho, não tinha nem reparado. E você, cidadão? Opa, fala comigo. Tá vendendo maconha, cidadão? Eu nada. Positivo. Tô aqui apaisando o deserto, sabe? Certo. Positivo. É, Aconteceu ah, alguma coisa aqui, Cidadão? Tem alguma coisa aqui? É ah, você tava conversando com o Maninho ali, tá ligado? Ah, você um não nome. me viu aqui, né, Cidadão? Não é sei nada, eixi. Quem que é você? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ah, tem uma aguinha pra fortalecer aí? O que, Cidadão? Uma aguinha aí pra fortalecer. Uh, meu chefe, valeu, hein? achando que o mano ali passou a perna em mim Por quê? Deu dinheiro pra ele e não <risos> voltou até agora Puta merda, nem fudendo um... você, tá, você tá vendo os corre também? Ah, tô, né? Ah, tem que fazer, né? Pedi demissão aí do exército, né, pai? No mínimo tem que fazer isso né? Caralho, é muito puxado mesmo lá no exército? O negócio que tava falando? E... Não é não Ah, cê é louco, eu tava... com fala? Tava fazendo distribuidora aí, pá, fazendo um iFood, mas não dá grana, velho, não rende, tá ligado? Ah, mano, faz a gente alguma coisa aí. Certo. Vale mais a pena, médico, se tu quer ganhar dinheiro, médico. É médico, mas se é louco, você fazer o formulário, é, como fala, Você entregar o currículo lá no médico lá, nossa. Mal médico aí e o Marinho aí, 500 mil de boas fazendo rota. Ai, ai que delícia. Eu vou vazar aqui, amigo. É irmão. Vai lá. Tamo junto. É nóis, hein. Esse cara fala muito como polícia. Ô, oh, esse cara chegou assim e falou Você tá vindo droga? Eu falei, não. falou ah, bom mesmo. Sou deserto. E, uxa, o que você tá fazendo aqui? Você é, deserto. você é deserto. Bora meter o pé daqui, né, mano? Entrando ali na Ferrari ali. Não, porque o cara chegou assim e falou O que você tá fazendo aqui? o oh, caralho. Só... É, o que você tá fazendo aqui? Vai é a Nasa, eu tô trocando um papo, tá ligado? Oxi. Olha Ferrari do mano. Tá maluco, tropa. Será que vira essa uma ferramenta? Oxi. Oh, eu vou seguir no com, com a moto. Pode parar? Hum. Pode pôr, pode parar. Mental, mais calmo Aqui, então mais calma mais suave eu tô... Não sei se saiu Não sei se eu tava falando pra você e tá? tal Mas eu tô falando pessoas que farm Que estejam sempre indo na fute e tal Não sei mas tipo diariamente, tá ligado? Certo, é entrar diariamente? Ah, é ah. E se eu não poder entrar também e dar uma explicação, tá ligado? Não, é tipo assim, tá ligado? Igual, lá em Narnia eu tô num troco que tá suave, tá ligado? Aí tá eu consigo chegar cedo em Narnia, então eu consigo, vamos dar exemplo, a partir de umas 3 da tarde em Narnia, até umas, sei lá, umas 10, 11 horas por aí, eu tô suave, tá ligado? Então, tipo assim, aqui, tem tá um cara que ele tá aqui, aí no final de semana, quinta, sexta, sábado, domingo, ele não entra. Aí ele deixa tem que som. deixar avisar, tá ligado? Ele já deixou avisado comigo já, que esse dia é o dia que tem mais corre no trabalho, entendeu? Tipo, aí já ficou de boa, porque já tô ligado que o cara não entra, tá? É, o cara já tem os negócios dele pra resolver. É, tipo, como o cara me avisou tal, tá, eu já consigo programar tudo certinho. Então. Certo. É, né? É qualquer coisa. É nessa... Que é o baú? Certo. Ali atrás você liga pro dinheiro. Aqui atrás? Aqui. Hã? Ah? Aqui atrás? Sim. Ah, aqui, aqui, ó. E aqui você pode ver a fotografia, que eu mesmo tirei. Ó, ah, caralho, então você tá bom em fotógrafo, então. Sim. Aqui Ai, tem uma TV que, por favor, não coloque coisas inapropriadas. <risos> porque dá pra ouvir era... do baiteiro. Não que nós já tenha testado, tá Quem ligado? Fudendo. Não que nós já tenha testado, agora ouvido o. Não queira relaxar. É. Se você, quer... Se você quiser tirar as férias aí. Aí sabe que todo mundo vai estar ouvindo. É. Mostrar onde fica a garagem agora e onde é que você farma bebida legal? É Fechou. A garagem é grande. Esse portão aqui, ele é horrível, então tem a portinha ali do lado também, filha. Passa ela, tá? Quer a garagem? E você saca ó, os carros e tal? Certo, certo. E aqui nessa porta branca aqui você pega a rota, a rota ela não é aleatória, ela é a mesma pra todo mundo Então normalmente tá junto um monte de gente e vai formar todo mundo junto né? Certo Mais nada Nossa meta aqui é 450 em meia horinha no máximo você farma Como você, você, você tá de moto assim, eu te empresto um dos meus carros de pulseirinha Pra formar mais rápido, entendeu? Vender bags, só pedir pra empresto Certo Entendeu? E mais tarde a tropa vai estar tudo aí, eu te apresento ele, né? certo? Fecho, que hora mais ou menos ele chega? Mano, eles entram mais pra noite, porque Mas todo mundo aí, então. trabalha, menos eu, eu sou o único vagabundo. Isso vão lá te dar sua bela. Eu preciso ainda, como fala? Acho que eu tô sem permissão. Tá sem o quê? Só tô sem a permissão, tá ligado? Então, vou pegar lá pra você, pô. Tá aqui, ó. Tô como desempregado aqui ainda. Você quer um carro emprestado? Ah, se quiser aí fazer a boa. Então. Tô como desempregado ainda, tá ligado? Tá ligado? Rapidão, X isso aqui. Porque eu tô te mostrando tudo aqui antes de pedir lá pra você. Aham. Uhum. Essa garagem aqui é a chave. Hein? Aqui, nós vamos focar uma festa. Ela só que tá isso. esperando um dia. Rapaz. Tá ligado? Deu um dia bom, hein? Será que a moto aqui eu vou guardar a moto ali na garagem?